Eu sei, eu sei, já é o terceiro vídeo que eu falo Sobre a Twitch aqui, e provavelmente vocês já estão cansados De ver essa logo nas thumbs, mas eu fiquei sabendo Graças ao PW que a Twitch vai adicionar uma ferramenta Que se você for parar pra pensar, é bem revoltante Bom, que o algoritmo da Twitch pra descobrir Streamers é ruim, todo mundo já deve saber Mas pra quem não sabe, eu vou explicar <coughs> Imagina que você quer começar a fazer live na Twitch E lá está você há dois meses fazendo live Sem ninguém aparecer na sua live, e você, triste e indignado Se pergunta por que de você não Crescer na plataforma, e a resposta é simples O algoritmo da Twitch funciona por kank Então resumindo, quanto mais viewers nas categorias você tem, mais pessoas podem aparecer na sua live. O que deixa as coisas muito mais difíceis pra quem é pequeno na plataforma. Então vamos a uma pequena aula de como você pode crescer na Twitch. <coughs> Traga público de outra plataforma. Crescendo público de outra plataforma você tem muito mais chance de crescer. E depois até mesmo crescer dentro da Twitch, depois de um tempo. O TikTok é uma boa plataforma para migrar público pra Twitch, pois lá o algoritmo funciona bastante. Bom, você também pode tentar subornar alguém de lá de dentro da Twitch pra crescer mais fácil na plataforma. Ou também você pode fazer ASMR e algumas lives de decote. A administração da Twitch funciona assim. Homem fala mongoloide. Twitch. Vai se fuder, ban. Mulher mostra teta em live. Gostosa. Bom, isso aqui com certeza é uma crítica na Alinity, uma streamer gringa que acabou mostrando a teta recentemente na live dela. Foi só essa ceninha, ela tava arrumando a roupa e... Ups! A teta apareceu. Ups! Aí ela se assusta Eu não sei se foi sem querer ou se foi de propósito Provavelmente foi sem querer Ninguém é louco de brincar com a Twitch assim Mas enfim, ela tomou um ban de um dia Ela mostrou a teta e tomou um ban de um dia Um E os streamers de LOL estão falando oh, Tomando duas semanas Duas semanas de xing drop Ok, agora que eu já dei a mini aula pra vocês Vamos falar dessa ferramenta da Twitch Basicamente ela é uma ferramenta de boost Os espectadores pagam pra que a live tenha mais impulsionamento na Twitch Só que ao invés da Twitch consertar o algoritmo Eles fizeram melhor Eles conseguiram uma forma de ganhar dinheiro em cima de um erro deles. Onde eles está com a responsabilidade do streamer não ganhar público em cima do público. Tá, mas o dinheiro que eles pagam pro boost vai pro streamer, né? Não, o dinheiro não vai pro streamer Mas... Não, o dinheiro não vai pro streamer O dinheiro vai pra Twitch Então seria algo que afetaria no financeiro de um streamer pequeno Que ao invés da pessoa dar um sub, bits ou até mesmo donate Ela iria dar um boost Tá, mas o streamer iria receber um boost A live dele iria tender a alcançar mais gente, certo? Aí que tá, vocês acham que um streamer Com 10 a 40 pessoas na live dele Iria receber tantos boosts como Alan Zoca, Gaules ou Selbit Que pegam mais de 10 mil pessoas nas lives deles? Meio que o streamer não tem muita garantia de que ele vai realmente crescer Isso favorece mais os streamers grandes E vai ficar cada vez mais difícil difícil de crescer na plataforma, a não ser que eles realmente consertassem o algoritmo de descoberta, e tentassem equilibrar essa nova ferramenta de boost, para que pelo menos o streamer tivesse garantia de que a live dele fosse alavancada. Porque às vezes parece que a Twitch quer fazer cosplay de Riot, balançando as coisas assim. E eu trouxe o Natinho aqui para tentar defender a Twitch dando um contraponto na visão dele, de forma 100% real e sem ironia nenhuma. Sapato, a Twitch precisa de dinheiro, mano. E outra, essa ferramenta vai causar o mesmo impacto que se fosse normalmente sem o boost. Já que as lives mais recomendadas são sempre as que têm mais viewers. Então são essas que vão ter mais boosts. Sendo assim, não vai mudar nada na hora de recomendar. Então vai ser a mesma coisa, só que dando dinheiro para nossa amada plataforma. Ela precisa de dinheiro sapato, a Twitch ganha pouquinho por mês. E no próprio Twitter tem isso de promover Twitch para aparecer nos recomendados. E ninguém fala nada, e olha que nesse aspecto o Twitter e a Twitch não estão tão distantes. Acho que você tá sendo bem invejoso e não aceita que a nossa roxinha precisa de dinheiro. Acho que já tá bom, né? Agora eu posso tirar o terno e me despedir. Agulho chato de ser advogado. Muito obrigado pela sua participação na Tinha Advogado. O canal desse cara aí vai estar tá na descrição. Ele manda muito nos vídeos e eu espero que vocês gostem do canal dele. Mas é isso, rapaziada. Espero que a Twitch pense bem em como organizar essa ferramenta. Até semana que vem.